É, meus amigos, nós tivemos aí vários anúncios fodas no The Game Awards 2021, eu sei que tem uma galera ainda decepcionada por conta da Netherrealms, mas nós tivemos aí, cara, um gameplay revelado de Esquadrão Suicida Matem a Liga da Justiça, que é um jogo que eu tava muito ansioso pra poder conferir o gameplay, e olha eu acho que ele promete ser um jogo muito mais divertido do que qualquer coisa já feita pela Warner aí, inclusive o próprio Injustice da Netherrealm, galera, porque esse jogo eu gosto pra caramba dele, eu sei que algumas pessoas não curtem tanto, mas eu gosto tanto do gameplay quanto da história, principalmente, entendeu? O modo história do Injustice nos jogos é muito foda, mas esse Esquadrão Suicida promete Superar essa parada aí Por conta dos personagens que estão ali envolvidos Seu carisma e tal E a forma como é que esse negócio vai progredir ali pra gente Saudações, dele sou Caio Nobre Vamos aqui conferir esse trailer delicioso Em 4K de gameplay do Esquadrão Suicida E comentar um pouquinho a respeito também Explicar um pouco melhor esses pontos Do porquê que eu acho que ele vai ser mais divertido Então já deixa seu likezinho aí Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, pessoal Deixa eu trocar minha tela aqui para gente poder começar a conferir esse trailer do Esquadrão Suicida juntos aqui em 4K como vocês podem ver ó qualidade supimpa bora lá dar uma conferida novamente agora sem interrupções tudo bonitinho com qualidade de imagem do jeito que vocês merecem e depois a gente vai comentando a respeito sim o que eu penso da Liga, da Liga da Justiça Barry, mascot, Só voltar aqui um mascot, pouquinho, galera, que agora eu traduzi. Right. Right. Aí agora vai ficar melhor da gente ver, ó. Vamos lá. Eita carai, <risos> é muito da hora. I gave you kill the flash. Kill you cool, cool. Cara, isso tudo é gameplay, velho. flash Why Parou de traduzir. Olha a movimentação, cara. Cara, vou falar com vocês. Que trailer mais da hora, hein, pessoal? O gameplay dos personagens aqui, tudo que eles mostraram pra gente, deu pra poder perceber que cada um tem seu estilo próprio, cada um tem seus tipos de equipamentos que vão trazer uma dinâmica bem diferenciada de gameplay pra nós. Aparentemente, eu não cheguei a ver em algum momento ali, eu não prestei atenção no final, se eles disseram que vai ser multiplayer, alguma coisa do gênero. Por ter mais personagens assim... É comum a gente pensar isso, mas eu queria muito que eles focassem apenas no single player, entendeu? É um jogo assim, guiado por história mesmo, entendeu? A gente vai acompanhando a história desses quatro personagens aí contra a Liga da Justiça que a gente já viu que está sendo controlada pelo Brainiac ali e a gente vai alternando entre esses personagens durante o gameplay. Obviamente a gente deve ter partes específicas que a gente tem que jogar com cada um deles ali, mas é muito interessante ver, igual a gente tá notando aí agora, os estilos diferentes de gameplay que cada um deles tem. O shark lá, né? O tubarão. Esse aí, ó. Ele tem essa metralhadora pesada. A Harley Quinn parece que ela tem um foco muito bom em movimentação. O boomerang ele também, fica zoando o Flash. Ele também é muito legal em movimentação. Já o Deadshot, como o próprio nome já diz, ele utiliza armas de fogo, né? Então a gente deve ter uma característica muito legal dele de utilizar esses ataques à distância. Ó. Olha a movimentação, velho, desse personagem que muito louco, entendeu? Essa rapidez dá uma dinâmica impressionante pra gente e torna tudo muito mais divertido, além dos gráficos, né, pessoal? A gente tá vendo aí esses esquemas de gameplay. Reparem, por exemplo, no Shark aqui, ó, o brilho na pele dele e tudo mais, como que tá muito legal. O negócio brilhoso ali e tudo tá muito bacana, velho, em termos de gráfico, assim. Eu imaginava que eles poderiam fazer um downgrade muito absurdo com base no que a gente tava vendo antes, entendeu? Claro que era cinematic antes, mas eu acho que o último trailer que eles mostraram antes desse, tinha um pouco de Gameplay envolvido ali, entendeu? O gráfico de gameplay. E realmente o negócio ele tá muito bonito. Tá mais ou menos próximo ali do que a gente tava vendo, pelo menos no último trailer nas Cinematics. E assim, parece que vai ser muito da hora por conta, principalmente, da personalidade desses vilões. Por isso que eu tava falando esse negócio de ser mais divertido que o Injustice, porque assim o Injustice ele é um jogo de luta esse aqui vai ser um jogo de ação e aventura vamos dizer assim, parece que de mundo aberto vocês repararam ali, é, em termos de movimentação de cada um dos personagens que a gente aparentemente explora vários tipos de cenários diferentes em diferentes perspectivas também e tudo, então, eu não sei se ele vai ser um mundo totalmente aberto, eu não lembro se eles chegaram a falar sobre isso, vocês podem até me corrigir aí embaixo nos comentários, complementar e tudo mais mas, pela forma que a gente tá vendo aqui cara, a gente vai poder explorar bastante esse jogo E isso é uma das coisas que me deixa muito empolgado E por isso que eu falo também que vai ser melhor do que o Injustice em termos de diversão Porque, igual eu falei, o Injustice ele é um jogo de luta Esse vai ser um jogo de ação e aventura E a história vai ser muito focada nesses quatro personagens que tem um carisma gigantesco, entendeu? Enquanto o Injustice ele pega uma parada assim de uma história um pouco mais pesada Com a corrupção do Superman ali e tal, ele se tornando um ditador ele... Aqui vai ser muito da hora a gente ver eles enfrentando a Liga da Justiça corrompida Ao mesmo tempo tirando onda, fazendo piada igual o Bum que tava fazendo com o Flash, mano, ali no início Sabe, então eu tô numa expectativa Muito da hora pra esse jogo Assim, quero muito jogar Aparentemente ele tá rodando a 60 frames Como a gente tá vendo aí, eu não senti Aquelas travadinhas que os 30 frames tem Na nova geração ele deve chegar Assim, rodando a 60 frames, ele deve ter aqueles Famosos modos lá de Modo gráfico, modo de desempenho e tudo mais Que a gente pode alternar Entendeu? Durante a nossa jogatina. Mas eu quero muito jogar esse jogo. Olha essa parte final, mano. O Flash ali enfrentando os personagens. O Flash, ele é um cara que ficou muito da hora. Quando ele aparece atrás ali do Deadshot, se eu não me engano, zoando mano, E fala tipo, então, você pegou ele? Você pegou ele? Porque ele tava mirando, acho que era no Flash mesmo. Entendeu? E ele dando um Hadouken aqui no final, isso passa pra mim uma sensação de que não apenas os protagonistas vão ter uma personalidade da hora, entendeu? Os vilões também, a própria Liga da Justiça vai ter. Então, rapaz, fico muito ansioso pessoal. Agora eu quero saber aí de vocês que estão assistindo agora O que, que vocês acharam do esquadrão suicida Kill the Justice League Vocês ficaram empolgados agora que tiveram um vislumbre da hora do gameplay, assim Como é que vai ser o jogo e tudo mais Deixa aqui embaixo as opiniões, pessoal O que, é que vocês acharam desse projeto aí O que, é que vocês estão achando desses movimentos Que a Warner tem feito com relação a DC Porque nós temos esse jogo aqui Temos Gotham Knights que tá por vir O jogo da Mulher Maravilha também Que foi anunciado no TGA 2021 Então, rapaz, os bichos estão trabalhando bem, hein? Tô trabalhando bem Deixa aqui embaixo os comentários Eu vou adorar ver o de cada um aí E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera Eu vou ficando por aqui Um beijo